A princesa e a moura encantada que no rio se está a pentear. Aparece só de madrugada ou de noite se houvesse luar. Seu cabelo chegava à cintura e dos olhos um brilho saía. O seu rosto expressava ternura a sorrir na aurora do dia. Era flor do seu povo amado que junto ao rio gostava de estar. As tropas do velho condado suspiravam ao vê-la passar. E depois diz, com a guerra que então começava e as e os mouros todos a fugir. Foi no rio que uma cobra fada encantou-a ir lá a dormir, pois desaparece vestida de branco nas margens do rio Mouro. Quem for lá quebrar-lhe o encanto, diz a lenda que guarda um tesouro. Um tesouro que tem riqueza para sete cidades ou veneno para contaminar. O mistério guarda essas verdades, ninguém se atreva a desencantar. E acabei que Uma vez que foi então um cavaleiro lá para desencantar e tinha que lhe dar um beijo. Então ela que veio em forma de uma cobra a nadar por a presa para cima e quando chegou a ele, ele assustou-se e, e ela disse lá: Condenado, que me maldiceste por mais de 100 anos. E ela depois, amaldiçoaste por mais 100 anos. E ela depois, durante esses 100 anos, não, não podia ser desencantada.